Olá, eu sou Aurio Rodrigues, sejam todos bem-vindos ao canal O Lombongo. Neste canal nós vamos falar sobre educação financeira, negócios, economia, investimento e empreendedorismo. Então, subscreva-te no canal e ative as notificações. Nós hoje vamos falar sobre mercado. O que é, que é um mercado? Como é que funciona o um mercado? Quais são os players que fazem parte do mercado? Para que, é que serve o mercado? Mercado é um espaço físico ou virtual, onde são transacionados bens e serviços. Todo o mercado tem um objetivo e tem um bem específico a ser tratado dentro dele. Em Angola, nós utilizamos vários tipos de mercado. Né? nós temos o mercado do 30, que é um mercado maioritariamente alimentar, nós temos o mercado do ainda do Kikolo, Companhia Limitada, que também são mercados relacionados a roupa, material de tecnologia, A opção do mercado onde tu dizes, eu vou estudar para o colégio X e não vou estudar para o colégio Y, quando tu tens essa opção de escolha, tu estás esperando ao mercado, quem são as players do mercado? Os players de mercado são todos aqueles que, de forma direta, de forma indireta e de forma terceirizada, fazem parte daquilo que é o movimento do mercado. Em Angola, o mercado é constituído principalmente por grandes instituições e por pequenas instituições. Na economia, nós temos os agentes econômicos. Os agentes econômicos são todos aqueles agentes que possibilitam um movimento no setor econômico. Esses agentes intervêm diretamente no mercado. Intervendo diretamente no mercado, o que é que eles fazem? Bom, nós vamos tratar principalmente sobre os agentes econômicos ligados às finanças. E para isso nós vamos falar sobre instituições que organizam, regulam e supervisionam o mercado financeiro e essas instituições são o Ministério das Finanças, que é o órgão que regula todas as instituições e tudo o que tem a ver com políticas monetárias, principalmente relacionadas ao Orçamento Geral do Estado. Temos o Banco Nacional de Angola, que é o órgão responsável por todas as instituições bancárias. Dentro dos mercados financeiros, existem dois tipos de instituições. Primeiro, as instituições bancárias e as instituições não bancárias. Dentro do grupo de instituições bancárias, nós temos a Arseg e a Comissão do Mercado de Capitais. A Arseg é a agência que regula todos os agentes do mercado financeiro que estão relacionados à área de seguros. O que são seguros? Aí isso é tema para outro vídeo. Depois nós temos a Comissão do Mercado de Capitais, que também é um player que faz parte do mercado financeiro angolano. A Comissão do Mercado de Capitais é o órgão dentro do mercado financeiro responsável pela gestão de todos os imóveis do país. Depois temos o BNA. O BNA é o órgão que tem como responsabilidade regularizar, supervisionar todo o mercado relacionado à banca e agências de crédito e fundos de investimentos e uma coisa assim, coisas assim parecidas. Nós temos também a bolsa de valores, a nossa Bodiva, a querida Bodiva. A Bolsa de Valores é responsável pela transação da compra de ação de todos os ativos do Estado de forma aberta e de forma legal, e de, da forma mais direta e mais simples, que é por intermédio da Bolsa de Valores. Como é que funciona? Bom, a nossa Bolsa de Valores atualmente é responsável por uma boa parte das transações, novas transações que ocorrem no mercado financeiro anulado. Tivemos o ano passado a venda do Banco BCI por meio de leilão em Bolsa. Recentemente foi anunciado que o Estado angolano irá colocar a venda pela bolsa pela Boa Diva, 10% das suas ações dentro do Banco bai Como é que serão feitas essas transações? Essas transações serão feitas por leilão de ações, normalmente. Bom, vamos falar sobre o Ministério das Finanças, o querido Ministério das Finanças. Qual é o objetivo do Ministério das Finanças? Qual é a função do Ministério das Finanças dentro do mercado financeiro? O Ministério das Finanças tem como objetivo, como principal missão, propor, conduzir e executar políticas financeiras públicas. Bem como administrar futuros investimentos públicos. Recapitulando, o sistema financeiro angolano é constituído por quatro agentes, Ministério das Finanças, Banco Nacional de Angola, Comissão de Mercado de Capitais e ARSEG. Todos eles são responsáveis por aquilo que é a organização de normas que regem o mercado financeiro nacional. Diga nos comentários se você percebeu o que é o mercado financeiro. Não te esqueças, subscreva-te no canal, ative o sino das notificações, comente, partilhe com os teus amigos, ajude-nos a crescer para que mais pessoas tenham alcance a esse conteúdo e que todos nós possamos atingir aquilo que mais desejamos, que é a liberdade financeira.